de água, aqui dentro desse manchão aqui você pode furar aqui cem metros, não vai dar água então eu tenho visto muito pessoal aí pra fora aí,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 Aqui já abriu porque nós estamos fora do rio. Agora então, uma quarta pergunta. Variônia, se esse veio tiver com menos de 20 metros de fundura, você cruza. Se, se ele tiver com mais de 20 metros, você não cruza. Então esse veio está com menos de 20 metros de fundura. Ela cruzou, continua cruzado. Alguns lugares estão tá variando um pouquinho.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 nós já saiu fora aqui do veio e elas não cruzou, quer dizer que o veio não está com menos de 15 metros de altura agora nós vamos acertar a altura exata se esse veio tiver com 18 metros de altura você cruza se tiver com mais de 20 metros você não cruza quer dizer, se tiver com 18 metros ela vai cruzar, se tiver com cruzou porque o veio está com 18 metros de fundura. Aqui nós estamos com vento, o vento está um vento forte e essa vara aqui, ela já foi é especialmente já feita para isso, para trabalhar com um de vento. Outra coisa, o vento aqui das varas para elas caçam um diamante Vário onde? Caça da localização do diamante carbonato Lá a câmera tá pegando as pontas dela que tá vendo que elas estão tá virando Vai virando Por que que elas estão virando? Porque se eu for para cá elas vão continuar virando Ele quer ver o outro, eu vou fazer um outro variona caça um veio de prata então ela vai caçar um veio de prata aqui por perto, ela vai localizar olha, um, dois três, as zoara já, já pendeu tudo para a esquerda eu posso ir andando virando, que ela vai virar do mesmo jeito, ela vai fazer eu ficar rodando ao redor, porque? por que que ela vai fazer eu andar ao redor? porque não tem que ela vai caçar e não vai achar nada esse também é um teste muito importante. O pessoal que está aprendendo aí, faz esse teste em casa. É, para a pessoa poder aprender, ver quando não tem aquilo que, tá, que ele está perguntando. Elas não vai falar lado nenhum. Outra coisa importante desse, de, dessas variônicas. É tudo que você perguntar para elas, você dá um, dois, no terceiro fraco, no terceiro passo, ela, ela já te indica a direção. Se é o que você está pedindo para ela, tem. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Vai onde? ó, esse, esse vai ser um exemplo. Vai onde?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 pela força que tem dado. E vamos em frente. Até o próximo vídeo. Ô Maurício Mococa. Hoje vou fazer um vídeo aqui. Fazer uma demonstração. Como procurar o veio de água. E saber para que lado que esse veio corre. E, e mostrar umas coisas aqui. Para quem marca água. Então esse vídeo vai ser muito importante para o pessoal aí que marca poço artesiano é, aprender umas coisas. Então a, isso é uma tecnologia comprovada, porque é uma tecnologia que eles usam muito na Rússia para marcar poço artesiano, lugar que contém neve, gelo, aquelas coisas viram. E a gente aprendeu um pouco por lá também sobre isso nosso amigo Edson aqui que vai fazer a gravação e espero que o pessoal aí que marca a fora Então aqui ó, eu vou, vou fazer aqui, tá, tá, aqui assim ó, é, eu já marquei os pontos ali ó, já marquei para já favorecer, aqui eu marquei um ponto, lá marquei outro, mas eu vou fazer tudo de novo aqui pro pessoal ver. Então ó, eu tô ao contrário do que para ela, variônica, procura um veio de água lá um, dois, três elas já me indicou o um veio da água, mostra lá na redona, lá está a cabeça dele, então elas me indicou lá, ó. eu posso ir para frente e elas vão continuar lá, olha lá, as varas estão tá apontando lá, eu posso ir lá naquele barranco lá adiante quando eu falo barranco, você já pegou barranco, né? Aí, elas vai continuar ali. Então, o que que acontece, ó? Eu vou andando pra cá. Elas vai chegar aqui em cima. Porque elas já achou aqui no lugar. Aqui elas chegou, cruzou. Aqui nos cruzou aqui, ó. Aqui elas cruzou aqui, ó. Justamente aqui é onde a água vem de baixo pra cima. Essa água ela vem lá do fundo e vem pra cima. Então aqui é a cabeça. Então o cara que vai marcar um poço artesiano, ele vai marcar esse poço bem aqui, ó. Bem, bem em cima aqui. Por quê? Porque ele vai pegar, ele vai pegar essa água aqui, ó vai pegar esse poço bem na cabeça dele agora a hora que ele estiver furando esse poço aqui que ele der na água ele deva furar pelo menos no mínimo 8 metros para baixo depois que ele der na água de 8 a 10 metros porque se a causa o poço dessa a água dar uma baixada, ele ainda continuou com água ele pode diminuir um pouco a vazão mas continua porque quando ele baixa, ele não chega a baixar 10 metros Quando a água baixa embaixo o máximo que ela baixa é 2 metros, 3 metros Mas não abaixa 8, 10 metros Isso é uma experiência que a gente que eu aprendi com um cara que mora na Rússia E foi uma experiência muito boa Agora aqui é o seguinte O sol nasce naquela direção para nós Aqui, ó, se você vê a direção do sol máximo, é mais ou menos quase que a direção do sol máximo. O sol máximo aquela direção é, é coisa mínima, é coisa muito mínima aqui na esquerda. Lá na Rússia eles chamam isso aqui de cabeça de cobra. Essa aqui é a cabeça, a parte que serve é para é o rabo da cobra. E eu vou explicar para vocês porque que eles se chamam lá de, de cabeça de cobra aqui é a cabeça, aqui é aonde você vai pro o e aqui a parte de cá é para onde esse vento corre agora aqui o Edson vai filmar mostrando aqui ó. então aqui nós estamos em cima dessa cabeça que é onde o vento vem para cima agora aqui a vareta vai andar cruzada porque eu estou em cima do vento que corre agora aqui a vareta descruzou então agora aqui nós vamos marcar aqui ó falando bem perto pode não mais perto e aqui ó aqui ó esse veio desce para baixo de volta esse aqui não é a cabeça isso aqui é meio da é como se diz vamos dizer na linguagem de lá isso aqui é o meio da cobra a cobra ela é toda cheia de volta aqui ele desce embaixo ele vai para baixo de volta. Se você furar o poço aqui, o que que acontece? Se ele baixar lá, na onde ele sobe, aqui seca. Por quê? Porque você pode, por exemplo, furar aqui, passar os 8 metros para baixo, mas mesmo assim, quando a água baixar lá, ele seca aqui. E se você furar no meio também, aqui no meio, no meio entre um e outro, também seca. Esse poço pode ficar, por exemplo, se ele tiver com uma vazão aí de, de 5 mil litros, vamos dizer assim. Ou ele seca ou ele vai ficar com uma vazão de 500 litros. Ele vai, praticamente vai ficar muito. Quanto desceu? Caiu? Não, pode ir. Não, esse é 20 minutos. Não, pode ir. Quanto dá? Aí? então é o seguinte aí mesmo que ele não secar ele vai cair ele vai cair a vazão 90% porque o outro lá baixou agora aqui é onde ele desce aqui ele não cruza agora veja bem agora eu vou continuar nele aqui, aqui ele continua aberto continua aberto ele desceu lá ele afundou lá aqui ele subiu de novo aqui ele subiu de novo se você furar esse poço aqui é o mesmo problema daquilo que eu falei lá atrás ó. você pode ver olha lá, um, ele vem retinho aqui se você furar aqui é o mesmo problema que vai dar lá se a cabeça lá baixar, aonde vem para cima aqui ou ele seco ele fica com a vazão muito pequena agora aqui também é outro detalhe aqui ó aquele veio que vem vem de baixo para cima lá esse veio desce aqui ó ele segue no rumo da minha mão ele segue e vai lá para meio mundo para lá agora se a pessoa que que não tem prática para marcar poço artesiano ele chega com as varetas a vareta cruza e riba por quê? porque a pessoa não sabe não tem conhecimento agora eu vou te explicar para por que aquelas varetas quando você pega o comando nela elas não marcam aqui ó. aqui essa água vem em cima ali a água vem em cima e aqui também vai ter outros pontos aí também que vem em cima agora eu vou passar o comando para vara, varas varionica procura um veio de água então vocês vão perceber que elas vão me mandar lá na cabeça da cobra lá em riba elas não vão me mandar aqui na onde ele vem aqui porque aqui é, aqui é onde ela desce é onde ela corre ela vai me mandar no principal que é o lugar certo para você furar o marcar o poço aqui ali ó então ó deixa o Edson passar para frente então ó, veja bem ó, as varetas já começou a virar para lá ó. eu vou andar para cá elas vai virar elas estão me mandando lá na cabeça elas me mandou aqui por que, que a, as varas por que que as varas não me mandaram lá naquilo Porque lá também lá também se Essa dela aqui então você tem você vai furar o poço artesiano aqui porque se você furar naquelas partes lá vai dar água mas você corre o risco da água ficar muito pouca ou quase secar agora quando você fura na onde ela vem de baixo para cima onde ela vem lá do lençol aqui ela, aqui ela vai fazendo curva vai descendo mas sempre seguindo uma reta, ela faz curva para baixo do chão, sobe de novo, faz curva, sobe de novo e vai embora. Mas a que vem para cima é essa. Então, qualquer lugar que você chegar, caso varie onde, você passou o comando para ela, para elas procurar um veio de água, ela vai te mandar no principal. Ela não te manda você na, na carga, seria na, no rabo da cobra. Ela te manda você para a cabeça da cobra. Agora, que nem eu vejo lá, lá, lá o pessoal marcar lá para o nordeste, para aqueles lados, ó. os caras caem dentro do manchão e dizem que é um veio, que quer veio de água. Esse negócio é atrapalhar. Aí, o que que acontece? O cara vai lá, ele fura o poço lá dentro daquele manchão, é, o poço vai dar seco, ele vai bater poeira aí com 100, 120 metros aí do seco. Por quê? Porque ele está dentro do manchão. E outra coisa, aonde está o quartzo molhado, aonde está o ferro e aonde tem ouro, o veio d'água não está dentro dele. Por exemplo, se eu abrir uma mina aqui, entrar com uma máquina aqui, eu, eu posso estourar esse veio aqui, porque aqui muito beirando, aqui está tá um manchão. Aqui vai dar uns 3 metros do manchão aqui. Então eu cabo estourando, as vezes, esse veio. E, às vezes ele pode estar tá raso, ele pode estar tá com menos de 15 metros 18 metros então acaba estourando ele só que tudo, no, na mineração tudo é aproveitado, você estoura essa água aqui, você represa ela você pode usar essa água no garimpo também agora é, é muito importante que o pessoal aprenda a usar as zoara, As varas é o comando você deu o comando por exemplo, você está lá você comandou as varas, você deu um, dois, três, as varas já caçam bem água, porque elas ainda estão com o comando água. Agora eu posso ir andando para frente, que elas vão virando do mesmo jeito. Eu posso ir para cá, que elas vão virar para lá da mesma coisa. Porque ali talvez. Tá o vídeo, ó. E outra, é, o pessoal também vê esses vídeos aí, ó. Esse vídeo também estou fazendo ele especial lá para o nosso amigo Ceará, Quintino, que é lá do Ceará, de paraná E essas variônicas que vai para ele, vai viajar amanhã para ele. E é a 18, a é número 18, que foi feita especial para ele. Porque ele vai chegar no Ceará, ele vai caçar água com elas. E também mandar um abraço para o nosso amigo Quintino nós vamos encerrar esse vídeo e também pedir o pessoal aí para se inscrever no canal aí deixar o like, fazer os comentários aí, o pessoal que não entende radiestesias pode fazer pergunta aí, tem um pessoal aí que fala coisas sem sentido, então o pessoal pergunta, estuda, entra no Google aí, pesquisa sobre as marca a água em cima, marca um poço em cima da água é, como é que marca também um poço artesiano em cima do gelo em cima da neve é que nem né, por exemplo, eu queria ver esse pessoal que marca o um poço artesiano aí no nordeste, com esses meia-fora aí eles marcar na Rússia porque lá na Rússia tá tudo coberto, tá tudo branquinho, branquinho eu queria ver eles chegar com a porquinha lá e marcar um poço lá para furar um poço artesiano eu queria ver se chegar com aquelas varetas lá também porque a gente vai marcar em cima da mesa, em cima da água Como é que ia ficar. Então mais tarde, mais pra frente, a gente vai fazer vídeos sobre isso aí. Vamos falar mais sobre isso aí. Vamos falar mais sobre a mineração. É, sobre quartes, sobre turmalina. A gente vai falando bastante coisa ainda. Bastante coisa interessante. E outra, tudo que a gente aprende não é perdido. Um dia mais tarde pode ser. Pessoal que marca a água e é, Estou dizendo para eles Não continuar marcando do jeito que eles marcam Eles já estão acostumados, mas dá uma olhada aí no vídeo aí.